Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre a Lei de Hess. A Lei de Hess diz para a gente que a variação geral da entalpia para uma reação química é igual à soma das variações de entalpia para cada etapa da reação. E isso independe do caminho percorrido. Portanto, não importa o conjunto de reações que você usa, se você somar essas reações e elas se igualarem à que você está tentando encontrar, você também pode somar as variações de entalpia para encontrar a variação de entalpia para a reação. Por exemplo, vamos dizer que a gente esteja tentando encontrar a variação de entalpia para a reação do carbono com o gás hidrogênio para formar C2H2, que é o acetileno. Podemos calcular a variação de entalpia para a formação do acetileno usando as três reações abaixo. Nossa abordagem envolve olhar para essas três reações e compará-las com a reação original para ver se precisamos mudar alguma coisa. Por exemplo, se a gente olhar para a reação 1, a 1 mol de acetileno no lado esquerdo da equação. E se a gente comparar isso com a reação original, há 1 mol de acetileno no lado direito da equação. Portanto, precisamos inverter a equação 1 para fazer ela se tornar mais parecida com a nossa reação original. Para economizar tempo, eu já inverti a equação 1 aqui. Olhando a equação 1 original e a equação invertida, aqui estão os produtos e agora tornamos esses produtos em reagentes. E os reagentes que a gente tinha aqui se tornaram agora os produtos. A variação de entalpia para a equação 1 é de menos 1299,6 quilojoules por mol de reação. Quilojoules por mol de reação se refere à equação na forma que ela foi escrita, já balanceada. Eu já inverti a equação 1. Como a gente inverteu a equação 1, a gente vai precisar inverter o sinal aqui de ΔH. Então, em vez de a gente ter um valor negativo, vamos transformar esse valor para ter um positivo. Ah, vamos riscar a equação 1 para que a gente não se confunda, ok? Agora, vamos examinar a equação 2 e compará-la com a original. Para a equação 2 há 1 um mol de carbono sólido no lado esquerdo e, olhando para a nossa reação original, há 2 mols de carbono no lado esquerdo. Sendo assim, para que a nossa equação 2 se pareça com a nossa equação original, precisamos multiplicar tudo por um fator de 2. Então, vamos multiplicar tudo na equação 2 por um fator igual a 2. Para economizar tempo eu já fiz isso aqui. Assim temos 2 carbonos mais 2 O2 produzindo 2 CO2. A variação de entalpia para a formação de 1 um mol de CO2 foi de -393,5 kJ por mol de reação. Mas agora, como estamos formando 2 mols de CO2, e como multiplicamos a equação por um fator de 2, também precisamos multiplicar a variação de entalpia por um fator igual a 2. Também vamos riscar essa primeira versão aqui, porque agora estamos fazendo 2 mols de CO2. Agora vamos conferir a terceira equação. Repare que há 1 um mol de gás hidrogênio no lado esquerdo da equação, e na reação original também tem 1 um mol de gás hidrogênio no lado esquerdo. Devido a isso, não precisamos fazer nada, Nada aqui para a equação 3. E uma vez que não estamos fazendo nada na equação, também não vamos fazer nada na variação de entalpia. Então, vamos ficar com menos 285,8 kJ por mol de reação. Em seguida, somamos todos os nossos reagentes e produtos. Sendo assim, vamos ter 2CO2 mais H2O mais 2C mais 2O2 mais H2 mais metade de O2. Vamos fazer o mesmo para os produtos. Temos C2H2 mais 5 meios de O2 mais 2CO2 mais H2O. Tudo isso que está escrito aqui são os nossos reagentes. Tudo isso escrito aqui corresponde aos nossos produtos. Agora, vamos ver o que podemos cancelar. Há 2 CO2 no lado esquerdo e 2 CO2 no lado direito, então eles se cancelam. Há uma água à esquerda e uma água à direita, então, elas se cancelam também e a 2O2 mais metade de O2 que é 2,5O2 ou 5 meios de O2 sendo assim o oxigênio se anula em ambos os lados também repare que ficamos apenas com dois carbonos mais um hidrogênio molecular que vai formar um C2H2 e isso é igual à nossa equação original como a gente foi capaz de somar nossas equações e obter a equação geral de acordo com a lei de Hess também devemos ser capazes de adicionar as variações de entalpia de cada uma dessas etapas e obter a variação de entalpia para a reação geral. Olhando aqui as variações de entalpia de cada uma das etapas individuais, tivemos 1.299,6 positivo para a primeira equação. Para a segunda equação, tivemos menos 393,5 vezes 2, que é menos 787. E para a nossa terceira equação, tivemos menos 285,8. Então, isso é menos 285,8. Quando a gente soma tudo isso aqui, encontra mais 2,26,8 quilojoules por mol de reação. Portanto, para a formação de 1 um mol de acetileno a partir de 2 mols de carbono e 1 um mol de hidrogênio, teremos uma variação de entalpia para essa reação sendo igual a mais 226,8 quilojoules por mol de reação. Eu espero que você tenha compreendido todas as ideias que a gente conversou aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço